Nós sempre tivemos fabrico próprio, temos inclusivamente alguns, alguns bolos que já com 50 anos de existência que foram criados aqui, é o caso dos cartuchos, foi um doce que é muito muito conhecido aqui em Arveira, foi criado aqui na pastela e vamos e continua a ser um um bom de referência da, da nossa pastelaria. Não se sabe ao certo, ou seja, há um senhor que foi pasteleiro aqui nessa época. Que ia... Foram vários pasteleiros a criar isso. Foi um... um doce que as pessoas aderiram muito. De tal forma que foi patenteado. Portanto, antes do 25 de Abril, ninguém poderia, nenhuma pastelaria podia fazer cartuchos aqui em Aveiro. Ou que não fosse uh, objeto de uma sanção de, de, de justiça. É uma massa, é uma massa de, de pão de ló que é envolvida em chocolate. Portanto, é o um pão de ló amassado, depois leva chocolate em pó. Uh, essencialmente a massa é essa. Depois, por dentro, leva mais um de pão de ló, um quadradinho de pão de ló, com ovos molos e chantilly. Portanto, o essencial é isso. são não cartuchos porque os cartuchos, não sei se conhece, se se, talvez não se decode, não sei se tem da época, as, as sacas, os sacos de, em que, que se punham os produtos, em que se, eram, os eram os cartuchos, eram os cartuchos, eram aquelas que eram de, de um papel, de um papel de cinzento, é. Que já eram, um, um, quando não havia cola, eram colados com, com, com barro, e assim faziam-se as embalagens para levar, e é um cartucho assim, e ele era é parecido com, com aquilo, o é, é um nome que me deram de um cartucho. <risos>